10 skins de CSGO, cada uma No preço de 100 reais E eu vou tentar fazer doideira no vídeo de hoje A gente vai tentar fazer uma dessas skins Se transformarem em skin lendária Quem a gente sabe que a gente não consegue chegar numa Dragon Lore, isso porque eu tô aqui no Incene.gg, o site que tem diversos Minigames, mas o Quest é o mais famoso Porque é aqui, cara, você pode esperar números gigantescos E acabar duplicando Triplicando, quadruplicando ou transformando Sua skin em uma skin muito mais cara do que ela era Claro que tem riscos, claro que dá pra perder Vocês vão ver como é que faz isso hoje Espero que vocês vejam como que faz pra ganhar, né? Porque eu não quero perder minhas skins, é claro. Se eu já tivesse entrado aqui, em vez de ter ficado enrolando pra introduzir o vídeo, eu já tinha ganhado uma grana. Uma dessas minhas skins aqui já tinha ido lá pro teto, crachou no 10. Portanto, eu acho que a próxima não vai crachar tão alto. E eu geralmente gosto de jogar safe aqui no 3x, 5x. Eu vou jogar uma skin aqui de 100 reais. Vamos ver se a gente já triplica ela. Se chegar ali no 2.50, talvez, eu já retire. Vou deixar o link do ICN na descrição. A primeira vez que você cola no site, você tem 100%. 100% de bônus, mano, é muito top esse site, vou tirar no 2, não tô confiante do 2,50 não, transformamos já a primeira skin nossa de uma USP de 20 dólares, uma USP bem mais top de 44 dólares e não crachou não, velho, dava pra ter segurado até o 3x, acho que não vai crachar tão cedo não, o pessoal tá achando que vai crachar onde aqui, o que, que eles colocaram? Ó, eu vou ver aqui o que que popularmente as pessoas estão sentindo do round, o cara já saiu fora no 1,20, a minha glockzinha que eu coloquei... Vamos passar pela primeira fase aqui, velho Vamos mandando embora as skins de 100 dólares Vou colocar mais uma skin de 20 dólares Vamos tentar transformar elas Em facas básicas Começar por aí, tá ligado? Essa eu vou deixar até pelo menos 3x Que é o que eu acho que dá pra confiar Mas eu deixei no automático no 5 Crashou Não crashou, caiu na internet Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu acho que ela crashou, mano Ah, velho Quase chegou Chegou em 3.50 Vamos lá, galera Deixa eu ver se eu consigo transformar Uma das minhas skins de 20 dólares Pra uma skin de 100, mano Já seria um upgrade de bacana, bora, confia que agora vai Vai passar de 2, tranquilo 2,50, agora o negócio começa a acelerar Passou de 3x, mano, muito rápido De 3 pra 4, ó, meu, vai chegar em 5 Chegou em 5, virou uma faquinha Boa, velho Top, virou uma Huntsman Eu vou tentar levar duas skins De 20 dólares juntas Até pelo menos uns 3x, velho Ai, ai, deu ruim, velho Deu um pouco de ruim Eu vou colocar essa USP e vou largar ela Ver se ela sobe, mano Coloquei 10X, dá pra ela virar uma faca muito insana Eu não sei se chega até 10X Mas dá pra gente confiar até um número alto, velho Já vai virar 100 dólares a USP Vai, continua subindo, sobe mais Puxou <risos> 2,50. Deixa eu ver se eu acerto um 3X nessa faca, mano. Mas eu vou confiar. Eu vou deixar ela ir até o 3X. Eu não vou tirar antes. Essa Huntsman, se ela chegar lá, dá pra ela virar uma Doppler bonita. Vai, 2X vai chegar de boa. Beleza. Do 2X pro 3X é bem rápido. É mais rápido que o 1 pro 2. Foi. Boa! Virou uma estileta com o Sunweb, mano. E não para de subir, velho. Eu devia ter colocado 10X aqui. Eu vou tentar transformar uma skin até o 10X, cara. É muito difícil. Eu acho que eu nunca tive paciência pra chegar no 10X. O máximo que que eu cheguei nesse site foi num 8x Vamos deixar, velho? Vamos deixar porque a gente já garantiu Um lucro bacaninha com a faca De 100 dólares pelo menos, mesmo que eu perca Todas essas próximas 3 skins aí Que eu tô tentando colocar no upgrade velho, acho. Quer saber, galera? Upgrade Agora vamos fazer três upgrades Aí com 60% de chance Velho, vamos ver se a gente consegue acertar os três Bora lá pro primeiro 63% de chance, tá safe Tá safe, deu bom Vou fazer mais um com 63% de chance, mano Se eu acertar esse aqui, minha sorte tá incrível Hoje. Errei. Então eu vou trocar duas skins de 20 dólares aqui Por uma skin só Se liga E vamos ver se a gente consegue transformar Essa skin aqui Em uma segunda faquinha, mano Ó Navadia, vocês sabem que eu consigo fazer milagres Com navadia, 46% de chance Tá na tela, bora Será que vai, será que vai, será que deu Boa, ganhamos mais uma faca Caraca, mano, oh, eu tô muito insano hoje Nossa. E olha só, temos aqui a faca Estileto, a faca navadia e um Adesivinho, mano, a gente conseguiu Aquelas skins, velho, que eu comecei lá Baratinhas, skins 100 reais, Aí né? depois eu Comprei mais umas quatro skins 100 reais Foi um profit bom, velho, eu gastei mais ou menos Uns 280 dólares, porque eu comprei 14 skins de 22 dólares, né? E aí a gente saiu com 480 dólares em skins. Galera, vou deixar o link do Insane aí na descrição. É um dos sites mais legais pra você tentar fazer upgrade das suas skins CSGO pra skins mais caras. Tem todos esses métodos de depósito aqui e você consegue um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Eu falar uma skin de 20 dólares numa faca de 300 dólares. Isso aqui pra mim foi top demais. E galera, tem uma coisa muito legal no Insane que eu já ia até esquecendo de mostrar pra vocês, que são as caixas grátis que vocês vão ganhando de acordo com os levels, caras. Dá Pra vir skins muito boas aqui nessa caixa E é de graça, né? Então de graça, até choco na cara Vamos ver o que, que a gente pega Veio uma Shotgun Serenity de 1,87 dólares Eu já upei bastante aqui no site Deixa eu abrir aqui pelo menos mais umas duas caixas Vai que a gente consegue uma faca foda, mano Vamos ver É de graça, então eu também não vou ficar reclamando Se não vier uma skin muito cara Porque a chance de vir skin cara, claro que vai ser baixa Mas ó, um skin de 20 reais, mano, tá top E a última caixa que eu vou abrir aqui é do Dodge Ray ali, mano Que isso, velho Ó, eu vi ali que passa a faca, mano Então é possível cair faca também nessas caixas caixas grátis. Vale a pena garantir, galera. Entra aí no link da descrição. Uh, quase faca. É isso aí, então. Tamo junto, galera. Não esquece do like no vídeo. Um abraço a todos. Até o próximo. Falou!